Oi gente, então, hoje a gente vai... o que que foi isso? Mas então, voltando ao vídeo, então, hoje a gente vai... Meu Deus, eles querem mesmo que eu... Que eu faça esse negócio, né? Então, calma aí. Abri aqui meu Fortnite mesmo, então, calma aí.